Você já imaginou se tivéssemos uma revanche de Morten de um lado Surgical Goblin do outro Num grande torneio Pra tentar ver se o Morten consegue se safar daquele 1 um de vida Na sua torre Na final do Mundial de Clash Royale Sim, isso aconteceu E tá aqui, agora No canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte Temos um jogo absurdo pra mostrar pra vocês Imagina Ano passado nós tivemos na final do Mundial Morten e Surgical Goblin Jogando na final do Mundial E tivemos aí uma vitória do Surgical Goblin Com uma torre com 1 um de vida Agora imagina se pudéssemos dar uma revanche pro Morten Sim, isso aconteceu Aconteceu na No Tilt Os dois times lado a lado Os mesmos times jogando E o jogo foi Surgical Goblin e Morten Quem será que levou esse jogo? É a revanche, a tão aguardada revanche Do melhor jogo da história história do Clash Royale. Quer saber como foi? Então se liga só, bora pro vídeo. hora do print temos os decks aí na tela, deck de porcos, funcionou muito bem contra o Rav. Exatamente, já tem aí mais um jogo na tela, agora canário e mortem. O também. coronel Taua tá perguntando pra gente como que a gente tá saindo no torneio global, eu não comecei ainda. Eu também não, eu também não, ainda não. Logo mais a gente começa aí a brincadeira. Brinquedo. Já tem a porcada aparecendo por aí Avançando em direção àquela torre da direita E vemos um terremoto defensivo, hein Terremoto que tá aparecendo pra caramba, hein Galera falando que o Canário hoje é o principal jogador da Liquid Malucado. É, acho que, que... Entendeu porque, viu? É, dá pra, dá pra entender o Sérgio que o Goblin sempre foi, né? Mas é, parece que o Canário subiu tanto de produção, ele não. Ele sempre foi bom o jogador, mas nunca brilhou num time e agora, desde a última da última CRL, meu Deus, né? O Daniel Santos perguntando qual a relação de vocês com o Fepa. A man é, é, é colega de é. trabalho, né, Bruno? Oi, oi, oi, oi. É, que nós colega de trabalho, nós colega de trabalho. E a gente vê uma belíssima jogada ali do Espírito Curador, Bruno, salvando a vida da maioria dos bárbaros, hein? É, uma demonstração de como deve funcionar, né, a utilização. Isso é muito legal pra galera ver e também conseguir botar em prática essas estratégias, né? O Morten que tá atrás da partida, mas eu consigo ver ele virando isso aí, viu, Bruno? Esse terremoto com os portos vão passar sem muito problema dessa cabana de goblins, eu acho. O duro vai ser segurar o Gigante Real, né? É, o Gigante Real sempre bate, né? É difícil mesmo com tropas que ajudam a, a, a passar por ele, sempre dá trabalho. Né? Já temos os porcos chegando ali do lado esquerdo agora, não quis aproveitar o caçador por ali, o terremoto que não mata a fogueteira que defendeu muito bem aqueles porcos da esquerda. É, tá ali com bastante dano aqui embaixo, mas aquela torre do lado direito praticamente caindo, né? Já tem 274 de vida, o terremoto ainda não consegue levar e vem porcada. Vem porcada, vem bárbaros vem uma, uma quantidade gigante de tropas ali, hein? Os porcos conseguem chegar ali na torre da esquerda, a fogueteira vai tentando chegar por ali também. Não foi dano suficiente Ativou a torre. a torre! Do rei. Não, tem que ir pra cima com tudo agora na esquerda de novo, senão não vai dar tempo de levar. Senão, exatamente, tem que ir com tudo. Esquece defesa e vai que vai, senão você não tem chance não. Ih, os porcos colaram na torre tem um por ali também. Vai cair! Levar! E não vai levar isso. lá em cima! Que isso? Esqueceu! Esqueceu que ou não tinha? Uma virada do Morten. Eu acho que não tinha rotação, não, tinha, não tinha até né? o tronco do canário pra levar aquela torre, não? Meu Deus do céu, olha e que loucura, hein? Inimaginável. <risos> Meu Deus, você quase que não sai, né? Meu Deus. Rapaziada, que virada do Morten aí, mostrando que o é um cara a, a se ficar de olho na né? equipe da SK. E ainda bem que tivemos esse resultado, Brunão. Agora nós teremos Agora Morten sim. versus Surgical Goblin. Agora eu não ligo pra quem ganhar. Quem ganhar, ganhou. Mas tem que ter esse jogo, não é possível, né, gente? Eu juro, Brunão. Tinha que ter esse jogo. Se tivermos uma partida por um de vida de novo, eu desligo a live aqui, porque não vai ficar melhor que isso. É, eu como, a, como o sapato. <risos> não dá, né? Não dá, né? Não dá. Sem chance, meu Deus. Não, mas você observou aí, ele utilizou o tronco na defesa porque ele não levou a torre, cara Então, eu não sei, por isso que eu falei, será que esqueceu? O que será que pegou? Porque eu não entendi também, cara, não entendi também Vamos lá, vai começar Apagueada o jogo Partida de qualidade na tela, Morten versus Surgical Goblin, saudoso um de vida, hein Saudoso um de vida, hein, que doideira Morten Surgical Goblin, que loucura, hein o Morten prefere aí a utilização de um deck de corredor com mosqueteira, será? Um possível 2.6 ou não? Abusado, hein? É, então, abusadinho Pelo então. jeito não, a gente já vê ali morcegos e esqueletos Preferiu a utilização de um deck bem rápido Ali o Morten tem também um mineiro focado na mosqueteira e o tronco tirou ele dela, hein? Vamos ver quem vai levar melhor, né? Por enquanto, a gente vai vendo ali que tem carrinho do canhão Não chegou na torre ali temos aí um gigante com um carrinho de canhão e um bebê dragão. E com um mineiro, né? Gigante com um mineiro. E do outro lado ali um deck muito rápido de corredor que sempre dá muito trabalho esse deck, né? A galera tá falando aqui, Bruno. Ele perdeu de propósito pra ter essa partida rolando. Eu acredito que... Pra <risos> <Isso> é <uma risos> trazer, trazer qualidade pro evento, né? Já o corredor batendo. Agora deixou bater ali e vai montar o seu combo o Surge com o Goblin. Fez certo? Não sei. Vamos saber a partir do momento que a gente vê esse combo como vai sair, né? É, fazendo isso ele vai ter um push muito mais forte agora. Ele muito. colocou no bebê dragão. Vai dar conta dos morcegos, vai dar conta ali de qualquer coisa da defesa, hein? Exatamente, vamos ver como vai ser. Mas olha, o gigante encostou, já vem a bola de neve e agora vai dar muito dano, Decão. Vai levar a torre, Bruno. Caramba, vai levar aquela torre. Morta, a torre do Morten já era. Já cai a primeira torre. 1 um a 0. Para o Surgical Goblin. Deu bom aquela ignorada. Agora provavelmente deve perder essa torre também. Hein? É, vai ignorar ali porque o Surgical Goblin permanece com muita vantagem. Ele... Muita, muita vantagem. Ele vai tentar fazer a mesma coisa, né? Ele teve quase 5 de vantagem ali dele, de Elixir, uma loucura. Ainda tá na vantagem, né? Agora a gente vê a diferença que faz montar o combo e dar aquela pequena ignorada em alguns momentos. né? É, uma pena que isso daqui seja só uma partida, não. Tinha que ser uma melhor de 3, uma melhor tinha. de 2, né? Exatamente. Tinha que ser, porque olha... E já vem com um gigante avançado pra poder ajudar e trazer o que vem por trás ali também pra frente. Agora veio com tudo ali, hein? A de canhão ali conseguiu ser distraído, salvou ali a torre temporariamente. Mas, Bruno, não muita pressão, focou. muita tropa ali, hein? É, focou ali por pouco tempo, conseguiu dar um bom dano, tirou metade da vida ali. Agora tem mais, mais combo, vai precisar ser feito pra poder chegar lá e levar aquela, aquela torre do lado esquerdo. A questão é, né, Brunão? será que o Morten tem um deck pra fazer essa virada? Porque aquela torre da esquerda ainda... Da cheia, e agora ele só tem Dois minutos pra tentar mudar isso É, vai vir com o corredor ali, vamos ver como vai ser Esse corredor pra chegar naquela torre, vai bater uma vez Não bate mais que isso Essa é a questão, né Vamos ver A gente já viu ali o que a gente queria acabando com a mosqueteira Gigantão na frente, mineiro já tá na torre Não sei não, viu não tá difícil A situação do Morten Agora parece que complicou, vai batendo bastante Vai conseguindo dar o dano Olha que absurdo o Goblin, decão é o nome do cara, ganhou aí do Morten mais, mais, mais uma vez. Uh, garante o primeiro set pra equipe da liquid Legal, Decão, um belo jogo, um ótimo jogo, eu diria. Uma bela inscrição, aí eu fiquei feliz. Cara, o Morten deve estar um pouco destruído agora, porque imagina quanto tempo ele esperou pra uma revanche ali contra Exatamente. o Goblin, né? E não levou a melhor. É ele verdade. deve estar pensando, pô, foi sorte até hoje. depois e acabou levando uma derrota. É verdade, é verdade. Bem isso. Uma doideira, uma doideira. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas tem. É, o time, pelo menos agora, vai ter que acalmar, né? Jogar tudo de novo, né? Então vamos ver como vai ser. É galera, um jogaço cara Um jogaço realmente muito Importante, todo mundo tava tá de olho nesse jogo E se você não viu ao vivo Aqui você consegue ver aí nos detalhes Como foi que rolou essa revanche De Surgical Goblin e Morten Acho que o Morten deve estar tá meio Nervoso com o Surgical Goblin Uma loucura rapaziada Mas com certeza altíssimo nível Se você tá gostando desses vídeos Mostrando aí como estão sendo Os jogos, os melhores jogos da NoTilt Comenta aqui embaixo, manda sua mensagem de apoio aí, que eu vou postar muitos vídeos de no tilt e muitos times pro players jogando só os top, só o filé é isso, então se você viu até aqui coloca aí, hashtag filé e é isso manos, tamo junto não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like, é nós um abraço falou, foi <risos>